Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. Seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo pela primeira vez. Me diz aqui no comentário se é a primeira vez que você vem ou se você já volta aqui há mais tempo. E hoje a gente vai aprender um clássico da MPB, um samba maravilhoso, do Nelson Cavaquinho, que é imortal, né? A gente vai cantar essa música daqui a uns 100 anos, 100 anos ainda, que é A Flor e o Espinho. Tem uma poesia muito bonita. E eu simplifiquei ela aqui a gente aprender no ukulele primeiro tornar a sua vida um pouco mais feliz e suave, mesmo que a música seja triste. Tá? Então a gente vai precisar de aprender primeiro uma levada aqui na mão direita, que não é fácil para quem está iniciando, mas de repente você gosta da música, e isso pode ser um motivo para você ultrapassar aí as suas dificuldades. E os acordes aqui também são bem fáceis, eu facilitei. Então primeiro vamos aos acordes, eu vou mostrar, eles são só quatro acordes, eu vou mostrar aqui para vocês. E são esses acordezinhos aí, né? O primeiro é o Ré menor, é o DM. Que é esses que estão aí, do jeito que estão vendo aqueles desenhos, essa parte aqui de cima. Depois o Lá menor, que é só um dedinho aqui. E apesar do Lá com a sétima, que é o dedo 1 um, na terceira corda na primeira casa. E depois o Mi com a sétima, que vai lembrar um pouco só maior aqui, por causa desse 2 e 3, mas esse que está aqui na tela. Então vamos, vamos, vamos primeiro ao detalhe agora. Então é, não está na ordem a música, mas aqui esse aqui é o Ré menor, para você poder ver direitinho como é que toca aí o desenho aí do lado. Depois vai para o Lá menor, esse aqui. Né, com o dedo 2 na né, quarta corda na segunda casa. Depois já para o Mi maior, o Lá maior com a sétima, que é esse aqui. Só um dedinho 1 um, na casa 1, um, na corda 3, e por fim. O Mi maior com a sétima, que é esse aqui. Você vai colocar o dedo 1 um aqui na quarta corda. Primeira casa, o dedo 2 na segunda corda, na terceira casa, e dedo 3 na primeira corda na segunda casa. E deve soar assim, então repetindo, Ré menor Lá, menor, Lá menor, Lá maior com a sétima e o Mi maior com a sétima. Pronto, temos todos os acordes. E aí o que você vai fazer? Você vai estudar agora na ordem que a música aparece. Você vai estudar Lá menor, depois vai para o Ré menor, Mi maior com a sétima, e depois Lá menor de novo. Estuda principalmente essa variação aí, essa sequência de acordes, esses três. Lá menor, Ré menor, Mi maior com a sétima. O Lá maior com a sétima vai aparecer um momento só, então ele também é super fácil, então não vai ser nenhum incômodo tranquilo agora a gente vai para a levada ou é a levada nos acordes da mão direita e vão ser esses aqui ó vou fazer aqui na mão esquerda um lá menor e aí vai ser esse aqui ó nessa região do colê vou fazer tum tcha, tcha, tum tcha, tum tcha, tcha tum é uma levada grande né então eu vou ter que dividir então dividindo a levada vai ficar isso aqui. No primeiro tempo, né, na primeira parte vai ficar um cha cha tum cha Perceba que na primeira parte, né, a gente está na primeira parte, logo no começo o aqui o ami, né? esse bloco. Vamos pensar que a gente está fazendo dois blocos diferentes, né? Polegar é um bloco e ami é o outro. Então você toca o polegar, logo vem o bloco ami, ó. Tum, cha cha tum, cha E aqui é mais lento. Tum, cha cha tum, cha E vale a pena muito você repetir essa anotopeia, assim que eu estou repetindo, que ajuda a guardar. E o tum é para o grave, é para grave, não é para polegar. E o Tcha é o AMI, tá? Então vamos seguindo aqui. Então primeira parte. Tum, cha cha tum, cha E só com isso já dá para tocar a música. Vai ficar assim, eu só te dar o exemplo e perceba que meu polegar tá sempre tocando no tempo mais importante da levada, né? Então tun tcha cha tun tcha cha Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E você pode e deve colocar o corpo para poder fazer essa levada no culele de maneira a aprender a assimilar, não só auditivamente, não só aqui muscularmente na mão esquerda, mas também com o corpo inteiro. Vai te ajudar. Acredito nisso? Então, essa é a primeira parte da levada. Vamos para a segunda parte agora. E a segunda parte ela vai ficar tipo o contrário da primeira. Então, na segunda vai ficar. Tchá, Tum tchá, tchá, pum. Esse polegar aqui já é o primeiro da segunda parte, da primeira parte. Então vai ficar tum tchá, tum tchá, tchá. tum tum Então guarde isso. Tum cha tum cha cha. Se a gente pegar e anotar isso de maneira na partitura, a gente vai ver que uma levada é espelho da outra. Eu vou colocar um esquema aqui, vai ficar bem simples de entender. E agora juntando as duas, ó. Tun Um um detalhe aqui, ó. Tun Por que eu falo que é inversão, que é invertido, que a primeira parte é tun cha cha e, assim, e depois tun cha. Isso ainda no primeiro bloco, no bloco 1. Um. A batida tem dois blocos. Tum, cha, cha tum, cha. Então a gente tem esse bloco mais rápido. Tum, cha, cha E a segunda parte mais lenta. Tum, Ok. Esse é o primeiro bloco da música, da levada, da batida. O segundo bloco, ele começa lento. Tum, cha, Depois faz o tum, cha, cha que é o rapidinho. Então a gente começa no primeiro rápido, o segundo lento. A gente começa lento, e depois o segundo, o segundo lento. <risos> vamos lá, vamos explicar de novo. A gente começa a batida com dois blocos. A primeira parte é rápida e a segunda é lenta. O bloco 2 é lento e depois é rápido. Então é isso que eu estou querendo explicar e por isso que ele é invertido. Porque a gente começa rápido aqui, depois lento. Depois a gente começa lento e por último rápido. Tá? Então essa é a levada de... A flor, o espinho, olha só, agora com a levada completa. E aí, se a gente for tocar, vai ficar assim: ó, um plano de detalhe. Tem que guardar muito bem isso para você conseguir tocar e fazer essa levada com essa cara de samba, tá? Observa, repare, faça tudo exatamente como eu fiz. Toma cuidado para você não fazer o que é muito comum as pessoas fazerem, é tocar aqui e voltar com o dedo para a corda e aí a corda parar de soar e aí a batida fica meio sem graça porque o som para, né? Tipo, seguir. Tum tchá tchá, tum tchá, tum tchá, tum tchá, tum tchá. Não é para fazer assim. Seu é exemplo de como não fazer e o exemplo é deixar as cordas livres, ó. Meu dedo só encosta quando eu vou ferir a corda, quando eu vou atacar a corda. Tudo bem? Pratica isso. Não é simples levada de samba no ukulele né? Mas a recompensa é alta. Então vale a pena você estudar. E aí, a partir disso a gente vai agora é, seguir na música, eu vou mostrar aqui na tela para vocês. OK, uma vez praticado estudo os acordes, a levada do ukulele, você pode tocar junto comigo, como eu vou fazer agora, eu vou tocar a música inteira. Recomendo que você só acompanhe junto comigo, estude, né? E depois sim, você tenta cantar, porque aí é uma terceira coisa, igual é dirigir, né? a gente tem que dar conta de muitas coisas a princípio é muito complicado mas com a prática a gente consegue dar conta de tudo ainda bem né com o Kulele vai ser a mesma coisa então vamos lá tá aí é, os acordes com a letra em cima né tem um acordezinho aqui que não tem esse lá barra sol aqui que você deve estar vendo é, lá no você mas depois isso a gente não vai fazer nada vai segurar o lá e aqui dá para você ver a minha mão esquerda e um pouquinho da mão direita então eu vou segurar aqui o acorde lá menor não vou fazer a introdução e já começo a cantar. Você me acompanha aí. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor hoje pra você. Vinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma toda. O sol. Passar com a minha dor. Hoje para você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver Perto da lua É no espelho Que eu vejo A minha mágoa A minha dor E os meus olhos Rasos d'água Eu na sua vida Já Sou espinho em seu amor, tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje, pra você, eu sou o espinho. Quando juntei-me mim... Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Hum. É lindo demais, Nelson Cavaquinho deixou essa beleza aqui pra gente. E é uma letra muito bonita, né? Meus olhos arrasos d'água, né? Quando ele usa essa parte. Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Muito bonito, Nelson Cavaquinho é eternizado aí. E você tem essa oportunidade de tocar no Nuclelé nessa versão facilitada. Embora ela seja facilitada, eu já falei, ela não é fácil. Quer dizer que você vai ter que estudar muito para tocar ela bem, sobretudo tocar e cantar. Eu já faço isso há muitos anos, então para mim não tem muita dificuldade. Se inscreva no canal, deixa aí o seu recado, né? se inscreve aí, deixe o seu like, né? sugira aqui novos vídeos, novos tutoriais aqui para esse canal. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Arrivederci!